Ele tá vindo atrás de mim? Tá vindo atrás de mim Precisa ficou de corda Tu tem corda? Deixa eu ver, pera, tô indo aí Tô aqui, tô aqui contigo de Deixa eu corda. ver se eu tenho Não tem, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho Preciso de mais, mas eu faço Mas ele sumiu, ele sumiu, ah não, tá lá Dá pra fazer corda com tecido, Drush. Tecido? É, bastante tecido. Mas eu já fiz, já, já acabou, já acabou. Nossa. Só preciso de madeira agora. Drush, você não acha que a gente consegue ir pra casa dormir? Porque eles é. tiram da gente é por enquanto. Ah, vamos, vamos, vamos. Não. Caralho, rapaz. Por isso eu acho bom a gente fazer aquela escada ali. E essas o mão gásico. aqui também, esses bagulho aqui, eu acho Sim. que espanta eles. Abrir aqui. Porque... Ah, eles estão vindo, caralho. Vem, vem, vem, vem, vem. Não adianta nada fechar o portão, tem uma abertura gigante ali. Foda-se. Vamos. Nossa, falta tão pouco pra terminar, velho. Falta um tempinho pra dormir ainda, Dres Falta muito pouco. Deixa eu salvar, vai que a gente morra. Aí, vai. vai. Será que eles não sumiu? Quando ver, tá tudo destruído na casa. <risos> Bom dia, cadê os bichões? Não, foi eu que deixei aberto. Ai, que susto, essa porra. Tá é, eu cimera. acho que eles são homens. Graças a Deus. Caralho, velho. É, então já sabe, né? Se a gente não tiver a chance, a gente sai de longe, vai pra longe da casa. Uhum. Pega as madeiras aí pra fazer a jangada aqui. Vamos fazer esse bagulho aqui. Hein? Porque se, tá. se a gente for cercado, eu prefiro do que destruir todas as bagulhas. Tá, então termina a jangada que eu termino o portão, o, o muro, porque falta muito pouco. Tá bom. Depois desses bichos aparecerem, a gente continuou terminando a nossa casa Então depois de colocar todos os troncos no muro e fazer uma armadilha pros bichos A gente foi pra uma caverna explorar um pouco, mas eu esqueci de gravar a gente indo até lá Mas como a gente ficou um tempo do caralho dentro dessa caverna Vai ter bastante vídeo aí dentro dessa aventura insana que a gente teve Deixa eu ver, caralho, cadê? Índice principal, lista de afazeres Explorar a caverna da morte Ih, apareceu mais um aqui, ó Explorar a caverna da cachoeira What the fuck? É. Ah, o que indica é aqui. Não sei. Vamos entrar, velho. Vamos ver o que o cara Tá, tá. Vou entrar, hein? A gente tem comida suficiente, né? Pra ficar lá. É. Não sei quanto tempo a gente vai ficar lá, mas vamos. lá. Eita! Que susto! Aí, voltei sem querer. Tá. Aquela travadona básica. Deixa eu ver aqui fora. Nossa, travadona. Ele tá voltando pra cima do nada, mano. Que isso? Voltei de novo. Acho ah, que a Caverna a da pode... Morte também é a Caverna da Cachoeira, porque... Ai, caralho, tá muito travado, velho. Tem mais um lugarzinho pra descer. Aqui, ó. Pera aí, não tem mais lugar nenhum aqui, pra Não. Eita. Vamos pro inferno. Achei incrível a gente não ter achado bebê até agora, velho. Acho que eu tô vendo lá embaixo. Nossa, Caralho, que... Drush, é muito alto essa porra. Tu não chegou ainda? Não. Tem uns bagulho luminoso lá embaixo, é estranho. Nossa, tem muita barraca, tem muita coisa. Caralho, Drush. Que lugar bonito. <risos> tem foto aqui. Caralho, que porra que é vida? essa? Credo. Acho que tem, peraí. Assim que sair essa porra dessa foto da minha cara, eu vejo. Tem fogueira. Tem lugar, tem lugar pra gente dormir, velho. Pegou essa foto. Quer salvar aí dentro? Espera aí. Uma linha. Dinamites. Peguei dinamites. Ah, não. É sinalizador. Esse daí também. Olha o chocolate. Pode pegar pra você. Nossa, muito chocolate. Ah, vou querer então. Peguei um aqui. Pode chegar tudo, né? Porque acho que pega separado. Cuidado, vai acender a fogueira. Não, não pega separado, não. Vou assar aqui. uma comidinha aqui, velho. Também. Nossa, como é que a gente véi. pode usar a lanterna agora? Acho ah, peguei uma placa, de, uma placa de vídeo aqui, velho. NVIDIA. Ligado, a lanterna aqui é um pouco melhor. Aí, tomei no rangão. Jogou bastante? O quê? Tocou, posso comer esse último aí? Sim, já tô cheio. O que é esse porrinho aqui, velho. Ah, é umas latinhas de refri amassado. E aí, a gente vai pra cá pra dentro. Vem pra cá, vem pra cá. Caramba, olha o bagulho aqui embaixo. Credo, velho. Pera aí. Será que dá pra quebrar isso aqui? Dá? Deixa eu acender. Olha aqui. Caralho! Caralho! Acho que Mas tem alguma coisinha em cima, velho. Olha aqui! Tem caminho aí? Que porra! Que isso, mano? Que medo! Eita, caralho! E lá? A gente vai pra lá. Quer esse aqui ou ir lá? Deixa o melhor pro final. Vem pra cá, ó. Deixa a galera curiosa. Ah, não. Aqui é o que a gente já viu. É só lá que a gente pode ir. Não, peraí. Tem aqui, ó. Caminho, ó. Não tem nada, aí, velho. Ah, então aqui deve ser a safe, né? É Então vamos lá Eu vou voltar não. a usar Ai. o isqueiro, mano Também Não, não, eu vou usar ela Vou usar ela Porque agora vai precisar da luz bem na frente Porque a bateria dela acaba muito rápido, mano Mano, tem um cara pendurado aqui Olha ali <risos> Eu vi não Tá certo, ouvindo um tambor? Mano. Tô. Não, tambor, é um bicho andando. Bem gordo, aí, bem grande. Tá aí embaixo? Ali na minha frente. Você tá gente. vendo? Ah, tem um cara aqui ao meu lado. Um... Drush, não, diz pra não, mim não, que você não. tá vendo isso. Eu tô, eu tô vendo. Quem que Quem gente faz? Ele não tá me vendo. Tem um cara aqui. Sim, eu falei. Quer tretar? Ah mano, o gordo vai ver Nossa. a gente. Ele viu! Ele viu! Ai, ai, ai, <risos> eu <não fiz> <risos> Olha ele! Ali. Ele vai matar, vou me matar, matar. Sobe, Trente, sobe, sobe, sobe, sobe! Eu não tô conseguindo! Ele não tá deixando subir! Eu vou morrer! <risos> Caralho! Quer que eu desça? Você acha melhor a gente voltar no save? Não, não, calma, calma, calma, calma. Ah, eu vou te ajudar, mano. Morri, morri. Morreu? Ai, caralho, deixa eu subir então. Ai, caralho, que agonia, que arrepio que dá. ao ouvir essa merda vindo. Você nasceu aonde, na cabaninha ou no avião? Eu não sei. Eu acho que eu vou nascer no avião se eu apertar pra... Iniciar. O que que eu faço? Você acha que eu arrisco tentar ir aí te salvar? Arrisco. Ai, caralho. Mano, eu vou... Ai, caralho, o Tresch, eu não consigo, mano. Não, desculpa, eu não consigo, velho. Ele tá aqui, velho. Ah, foda-se. Vai tomar no cu. Tem Se eu for pra eu vou morrer, eu Ah, caí. Capotei. Não tem nada explosivo. Levanta, trecho, levanta, levanta, levanta, levanta. Travou meu jogo. Corre. Corre. Corre. Você, tra você tá travado? Aperta aí, sobe na corda. Eu tô clicando, ele não vai. Não quer deixar ele subir. Tenta matar, tenta matar. Tenta matar. Tenta matar. Eu tô caindo em qualquer lugar aqui, Trans. Ai, caralho. Drush, me ajuda. Fuck. Tu morreu? Eu vou morrer. Morri. Já era. Não vai dar certo isso aqui não. E agora? Eu tô caído. Já. Tem dinamite! Não, eu tenho. não, eu tenho, eu tenho! Vixe! Assim, Como é que acende? É Voltando direito, botando direito! Ah? É! Vê se consegue! Espera um pouco, espera um pouco! Tá, tô aguentando, porque ele quase morrendo de chão! Ele tá vivo ainda? Tá. Mas eu só tô ouvindo só, né, não consigo enxergar nada. Você tá acertando ele? Aham. Uhum. Matei! Boa! Caralho! Cadê tu? Eu tô deitado bem onde você matou ele, eu acho Caralho! Porra, mano! Tá gravando isso, né? Tô! Pena que não deu pra ver porra nenhuma da luta, né? Mas caralho!